E aí galera, nosso Brasil da Rede Bull! Hoje estamos aqui prazer, sou o Galvão Moreno e estamos junto com o nosso amigo A Casa Caiu. Pode se apresentar? Prazer, Casa Caiu aqui. Vamos, vamos narrar aqui a nossa partida do Birubiru, vamos baixar um pouco a voz dele. A voz dele é de ir da raiva. Eu ofereci pra ele proteína de cavalo, ele falou que adora. O leitinho quente, muito bom. Ajuda a manter forte, firme. Olha com esse garoto, é. preparado, pronto pro que deve é. Cheio de músculo. Cheio de músculo, ó. Se levantar, dá um tanquinho. Pede pra ele, pra ele mostrar o tanquinho. O casa caiu. Manda no chat. Pede pra ele mostrar o tanquinho. Mostra o tanquinho. Vamos pedir pra ele, gente. Mostra o tanquinho. Mostra o tanquinho. Rapa o cabelo. Então, gente. É assim. Vou ensinar pra vocês é o seguinte: como fazer uma vaquinha pra cortar o cabelo do Birubiru, faz aquele bigode falhado. Começou a partida, estão fazendo o red. A Dixie tá batendo parada, ela não sabe kaitar. Olha a habilidade da garota. ela bate parada e os assim, fez o red. Eles estão descendo, eles estão indo junto, não aguardaram nada, não estão nem tendo visão, estão indo na cega, nos ventos. E ele tá cantando. E ela, ela começa: ela farma um, ó, oh, farmou os três não deixou escapar um milho. Essa é a nossa habilidade, ela bate nos caras. Ela vai farmar, ela vai farmar. E, e não perdeu o Minion, Blitz pegou. Blitz puxou, Blitz puxou. Vai ter briga, vai ter briga. E ela corre, ela bate. Ela bate corre, bate corre. Perdeu o Minion. Ela perdeu o Minion. Não perdeu o, não, perdeu. o Blitz pegou. Vamos lá, ela tá farmando, ela tá farmando, ela tá farmando. Ela não para de farmar, ela não perdeu o Minion. Ela tá farmou, farmou, farmou. Pegou outro Minion, pegou outro Minion. O Trash tá louco pra puxar o Blitz também. Ela tá farmando, ela tá farmando. Ela vai pegar aqui a habilidade. Ela vai pegar o. Ela pegou o zap. Pegou o zap. Ih, carai Blitz é puta, hein? Ela pegou o zap da vem da... <risos> Olha que puxão feio dele. O que você achou dessa casa caiu? Esse puxão. Ele tentou mandar uma de TV ali, mas passou longe. Impressionante. O Blitz tá, tá, tá ajudando. Ela farma. Ela tá com pouca vida. Ele tá reclamando. Ele não comprou item. Ele não comprou item, gente. Olha isso. Olha a habilidade. O Blitz puxou. Ele pegou. E começou, começou, começou. Ela bate, ela bate. O Blitz corre atrás. Ela vai bater. Ela solta a missão. O Trash erra o puxão. O Trash puxou o mino. Que coisa feia, minha gente! E perdoável! Ela vai voltar pra base. Vamos ver quem tem lá fechar. Ele vai pegar na picareta, ele vai pegar a picareta, ele vai pegar a picareta. E não comprou a picareta. Ele vai fazer roubo de vida. Ele vai fazer roubo de vida, minha gente! Ele voltou pra rota. E ele está cantando novamente, gente. Ele disse que quer ser cantor. Ele disse que essa carreira de jogador de LOL não vale a pena. Ele quer cantar um chupãozinho chororó. O Ivete Sangalo. Eu, eu. Desistiu. Eu, eu, eu. Não quer mais jogar. Depois aquele erro. Ele para a rota sem item. Deprimente. O Blitz puxou! O Blitz puxou muito rápido! Ele não esperou, ele não esperou. Ih, vai ser Flash Blood! Vai! Ih, Flash Blood! Já mataram dois? Minha gente! Flash Blood já foi faz tempo! O Blitz vai morrer! O Blitz vai morrer! O Blitz morreu, e a, a Jinx matou! O Trash vai matar! E o Trash matou! Dá para acreditar, minha gente? Não dá! Ele falhou nas habilidades. Seu lindo. Eita os comentários como que tá aí. Simplesmente a Jinx não sabe kaitá. Ela tancou muito os Minions. Os Minions fizeram uma suruba. Ele já podia estar tá vindo andando. Ele tá fazendo as compras na feirinha. Ele tá conversando com as pessoas. E olha o tanto de X que ele tá perdendo. Olha o Yasu. Olha o Yasuo. Vai morrer o Yasu Yasuo corre. Ele vai morrer no Red. Ele flechou. Ele flechou para morrer no Red. Que merda isso é uma ranqueada gente, isso é uma ranqueada, pelo amor de deus, pelo amor de deus gente, vamos lá, vamos que vai dar bom, vamos que vai dar bom o Blitz tá farmando, ele tá farmando como ninguém, ele não para de farmar, ele não para de farmar, ela tá farmando ela não vai per perder o Minion, esquece, eu ia falar que ela ia perder, ela perdeu o Minion o Blitz tá ali, tá pronto, o Blitz tá só na espreita, o Blitz tá correndo atrás ele vai pegar, ele vai pegar, ele correu, ele correu, ele voltou. O Blitz tá com medo, o Blitz tá com medo de errar o puxão. O Blitz vai com tudo e foi stunado. O Blitz vai acertar o puxão, ele vai tentar, ele vai tentar. Ele acertou o puxão, é agora, agora, agora. Ela foi stunada! é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Uh, a Jigs bateu ela, vamos lá Blitz, vamos lá Blitz. Não, não deixe esse trash amendrontar vocês. O Thresh é corajoso. Eles vão uma rolados um ali. Tá louco pra usar uma sentença. Será que vai puxar o Blitz? Será que o Thresh vai puxar o Blitz? Será que o Thresh vai puxar o Blitz? O Thresh tá farmando. O Thresh tá só esperando. Você tá esperando ele puxou, puxou, puxou, puxou. Por que, não Por que ele não deu a sentença? ele O Blitz tá inventando o puxou. Também puxou, mas errou. O Thresh tá só espera. O Thresh é pescador. Ele é que Ele quer pegar Jinx. Ele quer pegar Jinx e ele ringue. O que vocês estão dessa nessa competição, casa caiu. Desseu ponto de vista. Que melhorar esse aí que tá muito.. Tá o Trash aí, foi preso. Ó, ó, pera, pera, pera, o Trash foi preso, o Trash foi preso! O foi puxado! Pega o Trash. Fui assunto! Fui e assunto! Não teve mais jeito! Ele se enxergou, roubou a O, o pau tá comendo! A Jinx tirou a câmera! A gente queria ver o pau comer lá em cima! Ô Jinx, põe lá! A gente quer ver o pau comer! Por que tu faz isso com a gente? Meu Deus! Ih, o Kha'Zix morreu, a gente não viu o que aconteceu. Ô, oh, cameraman! Porra, oh, cameraman! Por que tu faz isso, amigo? Quando tá acontecendo algo emocionante, tu puxa a tela pra ela. A gente não quer ver ele, velho! Ele não tá fazendo nada! Nossa estrela é o Blitz, velho! É o nosso goleiro! Ó, oh, o Blitz! Ih, o Blitz errou! Mandou longe. Mandou longe, isolou. Esperava mais. Ele bateu sem olhar, não foi? A é triste, o teste tá ali, ó. Ele é na área do, do, dos câmeras, né? É, isso. isolou, isolou. Olha o meio, olha o meio. Olha o e Igaçu jogou o furacão e quase. Ó, o oh, Kha'Zix, o Kha'Zix vai pular, o Kha'Zix vai pular. Catarina tá ali, o Lissi tá ali. Vai ou não vai, vai ou não vai? Bota a câmera lá, meu. Tu tirou a câmera de novo. Puta que pau Ó, <risos> <risos> <risos> oh, produção, ele tira, ó, oh, oh, ele tirou a câmera na hora que os caras morrem, meu. Ah, assim não dá, produção, assim não dá, assim não dá. Coisa feia, meu. Pô, birubiru! Tô tá Estão tentando levar T1. Vai dar push tower. Os minions estão só perdendo XP. Os caras tá nível 6. Tá Jinx não. Jinx tá nível 5. Blitz tá nível 5. Eles só tem kill, mas eles estão fazendo muita burrada. A Bane tá ali. Tá nível 5. A Bane tá farmando. Ah, o Blitz veio por trás. O Blitz veio por trás. O Blitz é foi, foi corajoso. O Blitz foi pra cima. O Trash chutou. A Vem tá. lá, tá caitando. O Satix não sabe caitar. O Satinx vai morrer. A Dix correu. Dix correu. O Blitz correu. Correram, correram. O Trash botou pra correr. Inacreditável. O Trash sozinho isolou o Blitz e desceu o cacete na Vem. Tá vendo? Lá, James? Ô, Blitz. O Blitz puxou. O Blitz puxou. O Blitz é corajoso. O Blitz quer é devolver a minha moeda. O Blitz é malvado. O Blitz não vai deixar barato. Toma a canetinha, o chapéu não, não e o Blitz foi pra, pra cima. O Blitz tá voltando a base, tá sem ele cansou, pediu, pediu água, pediu água, a Jinx está corrida, achei que manda cheia. o que ela vai fazer? Ela vai base, ela não sabe que tinha que estar tá rotacionando agora, ela tinha que rotacionar com o zagueiro para poder tentar uma jogada arriscada, olha o mid, olha o mid, olha o mid, correu, morreu, Ed matou, Lee chegou a Jinx, chegou a Jinx. Ela acertou um tiro de longe, ela jogou lá do meio campo e ele só aproveitou, Lee se o Bits errou, meu Deus do céu, o Trash jogou muito bem. Essa jogadinha que você achou da Jinx, que ela soltou lá no meio campo, hein? Foi uma pancada que o goleiro não conseguiu. Rebateu pro goleiro, o Lissi só cabeceou, não foi? Não teve jeito. Foi linda essa jogada, foi linda, foi espetacular. A Jinx tá sozinha, ela tá contra dois, tá com a marcação acerrada, o Blitz tá ali, só na banheira. Blitz não, o Trash tá ali, só na baleira, só Ih, o Thresh tá lá em cima, a Vayne subiu, narrei tudo errado, desculpa gente, desculpa, desculpa gente, erro de cálculo, erro de produção. A Vayne tá ali, a Dix tá ali, tão formando, tão formando, pau pau, a Ven tá achando que tá invisível, mas ela não tá invisível, ela tá achando que tá escondida, e ela tirou Ward, ela se tocou que tinha Ward ali. O Kazix vai lá, vai rodar, Ih, tira a câmera de porquê, Dix? Porquê, Birubiru? Não tira essa câmera, Birubiru! Biru. Por que tu faz isso? Tu não é estrela, meu amigo! O Blitz tá descendo, o Blitz vai correr, o Blitz é vida louca, sem vida, vai pra cima da E O Blitz não tentou. O Blitz arregou. Ele arregou, minha gente. Ele mostrou uma estrela, ele mostrou uma estrela. O Blitz ele é ousado, ele mostrou uma estrela 4. Ele disse que ele tá aqui uma brincadeira, ele veio pra tretar. A Catarina vai lá. Ô, Jinx. Por favor, né? Eu ia narrar a Catarina, né, amigo? Se não dá, não dá. Ah, não dá. Ô, produção. Vamos arrumar isso aí, por favor Vamos lá, vamos voltar A Dick está parada, ela está pensando É muita coisa na cabeça dela Ela não sabe o que faz, não sabe se fica parada O que faz, ela não sabe ficar dando para o outro. Ela fica parada, finge que caiu é uma, é uma estratégia muito boa Quando você cai, ninguém te bate, não se preocupe Em ranqueada, que é isso? Finge que caiu Que tu passa batido, ele acha que é um timbo Ficou parada, está invisível, entendeu? O Blitz chegou, nossa estrela Nossa estrela é o Blitz, ele faz alguma coisa ele mostra aqui pra que veio. O Blitz tá correndo. Ele é policial. Ih, e... errou o puxão. A Ven deu o drible nele. Olha o Trash. O Trash. puxou! O Trash puxou! O lax salvou! E vai rodar! A Jinx vai rodar! A Jinx vai rodar! E a Jinx correu! O Blitz salvou! A Jinx parte longe, A Jinx luta! Ela acertou a loot! Tá pau, pau! O Blitz puxou! O Blitz acertou o puxão! Esse Blitz é foda, E a Venny chegou! A Venny chegou pra matar! A Veny chegou pra matar! E a Venny foi salva por esse Blitz! O Blitz tá pronto! Ele vai deixar barato aquele drible! O Blitz tá indo atrás! O Trash tá... tá louco pra matar a Vane. E a Vayne venha... O Blitz roubou tia! O Blitz roubou o um gol! A Vayne a e o Blitz pulou de peixinho dele! Que coisa linda! Esse Blitz é ousado, mostrou maestria, roubou o descer, Esses é os Blitz que eu quero ver na minha ranqueada. De preferência no time. Pode falar o que você achou, a casa caiu. Esse aí não tem nem condições, não tem nem palavras né? Peliculagens aí que os caras fizeram, não tem nem o É inacreditável, verdade, é espetacular O Blitz, com certeza o Blitz precisa de uma kill Ele tem que pegar a kill, porque é importante É decisivo pra aquele Aquela placa Pra Aquele relicário, aquela redenção, né é. Pode fechar a face da montanha Fazer uma pezinha também, tá Abel, Rabadon né, Rabadon né, Blitz e Rabadon é o quê? O Apple de Luden, pode dar aquela pancada, o cara tá no meio, eu nem vou me motivar muito porque ela adora roubar a cena, quando o pau tá comendo gostoso, ela tira... Ih, o Trash puxou, o Trash puxou, jogaram de ping pong com o Yasu Yasuo não entendeu nada, só acho que a barreira tava ali, que senão não tiverem tomado dano da O mundo tá no mid, o mundo tá no mid, a Jinx tá chegando, o Blitz tá ali, o Blitz puxou, o Blitz puxou o mundo, meu Deus do céu, um o mundo o mundo tá cheio da vida Gente do céu, gastaram duas ult no mundo, vê se pode, minha gente O Blitz tá ali, não dá tá pra brincadeira, o Blitz vai tá puxar, o Blitz puxou, puxou o mundo, ele puxou de novo, ele quer pegar o mundo, ele quer ser horrível, e o Lee se roubou O roubou, pegaram o Iaçu, desceram o um cacete no Iaçu e o pau tá comendo, ponta tá comendo, o tá comendo, o é, é. Blitz levou um, a Jixx levou outro, o caso é que vai matar Jixx, o caso é que pegou, matou, matou, isolou aqui, é, Lissin acabou de novo, o Lissin aí atrás, o Lissin vai atrás, a gente não consegue falar, mas a gente tá vendo, Lissin foi atrás e pegou, fechão, não deu pra escapar, foi muito bom, é o Lissin tá ali, a Jixx deu um pezinho para pra ele, deu suporte, fizeram uma tabelinha ali, marota, Lissin, você acha que foi uma jogada acessível? Diz aí, comenta aí nos comentários. Essa jogada foi limpa, o time azul? 5 em cima de 1? Um. Espetacular. Não sei, foi 5 em cima de 1, um. depois duas marcações em cima da Jinx, depois marcaram o um... marcaram trechão. Sei lá, essa jogada não foi muito justa, vamos lá. Ela tá farmando, ela tá farmando, o Blitz tá ali, o Blitz tá ali, o Blitz o Blitz quer pegar, o Blitz é fazer jogada, não tome com tela não a tela ali em cima, joga de novo, joga de novo, joga de novo, quer ter rodada, puxa da Catarina, terceiro da cap... nossa Catarina, nós em cima de novo, da Catarina, o é o isso aí é pênalti, isso é penalti. carrinho nele, carrinho nele, vê se pode minha gente, ele tem um cartão ali, ele tem um cartão, até me arrepiei, meu. até me arrepiei, ó, Uf. O Yasu tá comendo, o pau tá comendo, o pau tá comendo. Pegaram o trechão, pegaram o trechão. E a Riven, nossa! O Yasu e a Riven fizeram a limpa. O Trash e o Kha'Zix não tiveram o que fazer. Eles tomaram uma canetinha e ela voltou com o chapéu e o elástico pra finalizar. Não teve como fazer nada. Agora eles fazendo dragão, estão fazendo dragão. Eu não entendi, o casaco caiu. Eles estão indo pro ataque. Eles tão indo pro ataque, tão indo pro ataque, tão indo pro, ataque, tão indo pro fim... Eles não. Brita. Ele não tem brincadeira, brincadeira. eles querem por 5x0. Tá 30x8. 30, 30 tá 30x8. Meu Deus, os caras querem holizar. Eles querem holizar esse Blitz. Ele é o jogador. Ele é o cara da jogada. Ele vai pra cima. Ele pegou o Trash. Ele bateu o Trash. O Trash tá fugindo. Ele puxou. Pegou. O Trash. O Trash que é pegar. O Trash vai pegar. O trash chutou. Pusou a lanterna. Puxou o O Kazix tá ali. O Khawix está explodindo. A Vini pegou, o Aveni pegou! A Vinci vai atrás, vai atrás, a Vene matou. O Blitz pegou. O tá correndo atrás do, do Kha'zix. Kha'zix pegou, pegou, pegou, pegou, Pula Kha'zix, pula Kha'zix, pula pra cima. O Kha'zix pulou errado. Pulou muito tarde. O Mundo vai ser solado? O Mundo vai ser solado? O Mundo bateu. O Iaço tá indo atrás. O Iaço tá indo atrás. Catarina pegou Iaço. Pegou Iaço no do caminho. Catarina vai matar. Catarina desbrou. jogou pra um lado. O mundo errou. O mundo foi pra cima. O mundo dialogou machado. Ih, ih. Foi gol. Já era. Agora... <risos> O time vermelho tá indo pro ataque, segundo tempo, não dá, não dá, eles, vão deixar, eles não vão deixar assim, eles voltaram do, do banho, do banheiro, teve aquele amasso maluco no banheiro, né, daquela terceira, uh, arrepiou até, me né? fez pensar, aquele cafungado no pescoço, <risos> vamos lá, antes de qualquer coisa, passa aquele comercial aí, na telinha, vamos ajudar o Apoia-se, apoia, -se. apoia -se. vamos fazer aquela maquia marota pra ajudar nosso amigo Birubiru a cortar o cabelo, rapaz o bigode, e comprar essa proteína de cavalo <risos> Casa Grande, quer que eu perguntar alguma coisa? Casa Grande não, é... Casa Caiu. Show de horrores Show de horrores, né? Show de horrores né? então, Ó, o Blitz sinalizou, o Brits sinalizou Sinalizou o arauto. Ele vai fazer? Ele chamou o Lissim, falou, Lissim, tá na hora, olha o relógio Vamos, Lissim! O Blitz tá fazendo sozinho, o Blitz tá fazendo sozinho O Lissim foi pegando pelo meu caminho que tá marcando Nissi, que tá marcando assim, chegou o Yasu para dar apoio, chegou o Yasu para dar apoio, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, e o Blitz pegou o Arauto da gente, esse Blitz pegou o Arauto no último segundo minha gente, esse Blitz ele é muito ousado, ele sozinho se uniu para chegar o Yasu e ajudar, mesmo com o Yasu sendo marcado minha gente. Desse pode ah, isso! Um pezinho ali na frente do, dos inimigos, hein? Um pezinho na frente dos inimigos. Não tem como fazer nada. ele se morreu. ele se tá indo pra cima. A venda é ousada. A venda é usada Ela vai cair. Então a Jix, Jix, vai pra cima, Jinx! E a Raven solou. E FF na tela, minha gente. Foi FF. Não teve como. Eles não quiseram continuar o jogo. Desistiram desmotivado. Tomaram uma surra. Você tem alguma coisa que eu comentar? Vamos dar uma ultimação? Não, não aguentaram. Não ah, aguentaram. E, e aí? E aí? E aí? E aí, amigo? Estamos aqui aí, na aqui. Olá. Olá? Quer se apresentar, meu amigo? Prazer, Wesley Denson. Jogador de LoL. Jogador de LoL? Vamos aproveitar para fazer uma entrevista agora. Vamos aproveitar para fazer uma entrevista agora. Me diz, qual é? qual foi a sua reação sobre essa partida? Qual delas? É? Ixi, rapaz, o cara não estava bem você perdeu esse mundial? Você perdeu essa partida deliciosa? Como é que pode, meu amigo? Ah, dá para responder me avisa, me manda no Twitch. Mas o que a gente pode fazer? É. A gente avisa pra todo mundo. Todo mundo sabe que todo, todo dia, todo domingo, às 4 horas da tarde, tem futebol. Tá, ah, rede de bolo. Todo mundo sabe disso, meu amigo. Ah, mas aí eu não aceito. morreu e a casa caiu. Pô, é sempre. Quando tem Corinthians, Corinthians na rede bolo, sempre tem algo moreno, pô. Corinthians, né? Pô, você não. Ah, olha, tem muito corintiano. Respeitar o Corinthians. Na Rede Bolo, vai dar processo e não entra mais no TV, hein? <risos> Eu vou te xingar no Twitter, é o jeito. A, a Rede Bolo cansa até novela pra jogo do Corinthians, hein? Olha. Jogo de primeiro lugar é Corinthians. <risos> Então, a gente, essa é foi uma partida, a gente foi entrevistar um jogador sem informação nenhuma do jogo, foi triste. Então, se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like, que na próxima semana tem mais, aqui na Rede Bolo, todo domingo, às 4 horas da tarde. E não se esqueça, é Corinthians! Quer deixar um recado, Casa, casa caiu. Vai Corinthians! Vai Corinthians! E Wesley? Nosso jogador vai, do bronze? Não. não vai não! Não vai não? É, não. Lá é Corinthians não. Ah. Deve ser palmeirense, hein? Deve ser palmeirense, certeza. É Palmeira, não é? negócio de Palmeiras, não. Tu não gosta do Palmeiras, não, amigo? Você que era Palmeiras? É. é verdão, não é? molecagem meu amigo. Por que molecagem amigo? É. Eita. Eu tô chorando aqui de riso. Não chora, meu amigo. Só porque o Corinthians foi campeão, meu amigo. A gente tá aqui gravando com o nosso amigo Virubiro. Não chora, a gente teve um blitz aqui, fazendo altas jogadinhas, dando altos puxões lindos. Gente, não se esquece, quem quiser participar das nossas jogadas, nossas gravadas, quiser participar dos nossos clubes da Rede Bolo, vai estar o link do Discord na descrição. Ou me procura também, vou te amar. Mas a gente vai criar um grupo para quem ajudar aí com apoio, com um realzinho, a gente vai criar um grupo no WhatsApp para selecionar nossos streamers que a gente vai poder gravar e narrar as linhas. Então, gente, fui. Sou o Gaú moreno, junto com o nosso amigo. Casa caiu. Casa caiu, tá... deu lag, né? Deu lag. E fui, gente. Deu uma dropada de, deu uma dropada de lag